Namorada, namorada não sabe que eu sou casado, eu sou casado, o problema é que eu sou baladeiro, por essa eu, eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu falo com a aliança no bolso, eu desligo o meu celular, falo que tô na casa da mãe, e que ela pode confirmar? Eu falo com a aliança no bolso, eu desligo o meu celular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 Venha. Alô, boy, né, Focus. Sou casado e tenho namorada, namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado, o problema é que eu sou barateiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro Tô na casa da mãe, E que ela pode confirmar, eu coloco a aliança no bolso, eu desligo o meu celular, não liga que é pra não incomodar. Eu tô casado, casado – na solteiro. solteiro. Se pergunto por mim não me viu, tenho três-meda se viu, eu tô casado na solteiro, casado na solteiro, se perguntou por mim não me viu, tenho três-mestados se viu, eu tô casado na moral solteiro, casado na solteiro, se pergunto por mim não me viu, tenho Soteiro, casar na hora solteiro. Se nem mundo comigo não me viu, eu não estou